No século 19, o café tornou-se grande fonte de riqueza para o Império Brasileiro. Com os grãos dessa planta africana, surgiu um novo país, um Brasil moderno, mas com raízes profundas em práticas antigas e desumanas. E o barão não vai gostar de saber... Esses pretos inventam de morrer a toda hora! Isso aumenta as despesas para a produção do café! Mas o preço da saque está bom! A produção é cada vez maior! Até se tornar o principal produto de exportação do Império, o café percorreu um longo caminho. Da África, a planta foi levada para a Ásia e a Oceania, só então chegando ao Novo Mundo. Na América Central foi cultivada no Haiti e São Domingos, Atual República Dominicana. Na América do Sul, o café chegou à atual Guiana Francesa e ao Suriname. Em 1727, era feita a primeira plantação de café no Brasil. Com todo respeito, meu tio, mas nós damos café ao Brasil. E o governo, hein? O que nos dá? Nem uma colher de chá. Há seríssimas propostas de empregar estrangeiros em nossos campos. <risos> Qual foi a graça? O café é negro, e o negro é o café. Imagine, pagaram o imigrante para trabalhar na plantação. Pois eu seguirei o exemplo do senador Vergueiro. Vou empregar estrangeiros nas minhas terras. 14 anos antes, o senador Vergueiro havia trazido famílias alemãs e suíças para trabalhar nas terras dele em São Paulo. Mas logo começaram os problemas. Na fazenda do senador Vergueiro, oeste paulista, os imigrantes estão revoltados com o sistema de trabalho. Nos disseram uma coisa e quando chegamos aqui, era outra. A gente vem ao Brasil para juntar dinheiro, comprar umas terras e produzir por conta própria. Mas com o sistema de trabalho que nos oferecem, é impossível. É, já chegamos aqui devendo as passagens ao fazendeiro. Com o que ganhamos, não dá nem para pagar as compras no armazém da fazenda. Resultado, mais dívida. Nós cultivamos o café. Ele vende e não sabemos a que preço. Fica com os lucros e só nos paga uma micharia. Não vamos aceitar mais esta situação. A revolta em Bicaba não foi a única. Isso provocou um certo receio à imigração. O Vale do Paraíba vai muito bem sem imigrantes. Estamos criando leis que proíbem a parada no trabalho. Nos dão direito de multar e prender o imigrante que se meter à besta. A imigração já vinha sendo pensada desde o início do século 19. Liana Muyemba. A primeira colônia de imigrantes foi em Nova Friburgo, 1819 financiada com o dinheiro da compra e venda de escravos. Criamos colônias de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vamos povoar o país e clarear a nação brasileira. Clarear? O império quer dar um toque europeu aos trópicos. O Rio de Janeiro mais parece uma África. É, trazer a gente à força lá da África e eles superam. Hum, pra enriquecer as custas da gente. Hum. A imigração só ganhou força perto da proclamação da república. Antes, a vida no campo e na cidade era baseada no trabalho escravo. Açúcar, manteiga, pomadas, xaropes, purgante! Ah! Não podemos esquecer nada, minha filha. O interior não tem as facilidades do Rio de Janeiro. Ah, estou cheio desta varrição. Se Café escapa da vassoura, ha! é chicote no lombo. Não reclame, não, que o trabalho tá só começando. Depois da varrição, vem a derriça. A gente esfola as mãos nos galhos de café para tirar os grãos. Todo ano é a mesma coisa. O que eu mais detesto fazer é a carpa ficar tirando o mato que nasce na plantação. Isso é que não acaba nunca. Ah, isso não acaba nunca. O okay, que, Juca? Nada, mademoiselle. O senhor precisa se esforçar. Em breve vai estudar em Paris. Por que não segue o exemplo de sua irmã violante? Ela é que precisa de esforço. Eu já nasci com a vantagem de ser homem. Grande vantagem nascer homem e burro. Crianças! Eu gostaria! Já passam das 9 horas da manhã. O almoço vai atrasar. Sim, senhora, mamãe. Ah, que dia! Meu querido diário. Estou à beira de um esgotamento nervoso com essas crianças brasileiras. Ah, que saudade da Alemanha, minha terra natal. A sorte é que a casa da fazenda é agradável. Tem muitos aposentos, vários móveis e objetos vindos da Europa. É tudo très chique. ora. O problema é essa moda francesa. Por causa dela, ninguém me chama de rola NG Artrudes. Eu odeio quando me chamam de mar... de mozé! Está passando mal? Não. Oh, deve ser fome. Não. Depois do almoço, olhe se as mucamas estão cuidando bem da comida. O senador vem nos visitar. Esse senhor só sabe comer. Oh, não cabe tanta força. E a gente aqui, ó, só trabalhando. Na lavoura é pior. É. Aqui, pelo menos, a gente come do que sobra. E ganha os vestidos da senhora Rosalina. <risos> o que foi, hein? O que foi? Não foi nada. Não é, negrinha? É. Eu só tava brincando. Ah, favor, deixe de brincadeira com a minha filhada, atrevimento, uma escrava me dando ordem. Eu vou contar a Conte, conte, que me importa. Eu já disse pra você não sair de junto da Sinhazinha Violante. Mas ele me persegue. O Juca é igualzinho ao pai dele. Ai. Três horas da tarde e você não termina esse jantar violante. Mas minha mãe é que eu... Vocês têm que comer bem. Não quero ninguém adoecendo por aqui. Minha mãe, eu não quero! Por quê? Mademoiselle! Sim, senhora. Cuide que Violante escreva 80 verbos agora à tarde. Escreva e lembre-se, Violante. Na gramática da criança, não existe o verbo querer. Guardem rápido este café! Não quero ver um grão molhado! Vocês aí! Rápido com isso! Ufa! Ainda bem que cheguei antes do temporal! Fique à vontade, senador! O senhor, meu marido, está na plantação e, e não tarda! De pressa, João! A chuva vai começar! Ai, meu Deus do céu! Se a chuva estragar este café, tadinho de nós! Mais prejuízo! Calma, sobrinho! Calma! É o frio estragando meu café, inundação, problemas com as terras, falta de escravos... O imperador aumentou a verba para a imigração. O problema da mão de obra será resolvido em breve. Não sei, não! Quanto às terras, você já sabe. O Oeste Paulista. Hum, ainda prefiro o vale. Meu caro, nunca diga desta água não beberei. Antes de encontrar solo fértil no Vale do Paraíba, o café foi plantado em outras terras. Tainá Funio. O café chegou ao Brasil no século XVIII. Do Pará, foi levado ao Maranhão, Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense. Lá foi plantado em terras onde era cultivada a cana-de-açúcar e algodão. As fazendas de café se multiplicaram. Chegaram ao Vale do Paraíba do Sul, entre o Rio e o interior de São Paulo. A má utilização do solo esgotou as terras do vale e o café começou a ser plantado no Oeste Paulista. A produção de café entrou em seu período agro ainda no Vale do Paraíba, à custa de muito trabalho, das terras tomadas dos índios e da destruição da Mata Atlântica para dar lugar às plantações. Aquele negro já deu o que tinha que dar. Está velho. O João é muito trabalhador. Ele só assim por causa do frio. Melhor é dar a alforria dele e rua. É menos prejuízo. Essa alforria vai te matar, João. É o que os senhores fazem com o escravo que fica velho. Olha, João, tu fica aí na senzala escondido até o frio passar. Escondido na minha fazenda É um abuso Pois eu mesmo vou jogá-lo na rua Não, oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <fum> Se não morrer vai pra cadeia Tentou me matar? Estou horrorizada, meu senhor! Estes negros querem ser senhores de si! A situação nas fazendas está ficando difícil! Sei que há milhares de camponeses sem terra na Europa! Principalmente na Itália! Temos que atrair esses braços para cá! Com a escassez de escravos, os governos tentam substituir a mão de obra. Como está sendo isso, Joaquim? Nos últimos três anos, uma fortuna vem sendo gasta em publicidade brasileira na Europa. A campanha mostrando o país como paraíso tem dado certo. Principalmente na Itália. Tanta gente está morrendo em questa nave. Questo viaggio ritarda molto. Andrà tudo bem, né? Il Brasil é il nostro futuro. Eu. Eu estou pensando em. Ouvi os seus conselhos, meu tio. Quais, meu sobrinho cabeça dura? Hum, todos. <risos> vou, vou dar trabalho aos imigrantes e expandir minhas terras. As terras abundam em São Paulo. No rio não há mais espaço para o café. O senhor está abrindo meus olhos. Até que enfim, a esperança é a última que morre. Os cafeicultores em São Paulo aderiram à modernização e à substituição da mão de obra escrava. A produção de café no país alcançou enorme expansão. José Pereira Em 1820, o café ocupava o terceiro lugar entre os produtos brasileiros vendidos a outros países. Na década seguinte, ultrapassou a cana-de-açúcar e o algodão e assumiu o primeiro lugar nas exportações. O café brasileiro chegou a abastecer mais da metade do mercado mundial. Melhorou a economia do país, mas não a vida do seu povo. mas voltem antes de escurecer Não quero ninguém tomando sereno Sim, senhora Sim, Minha mãe <risos> Já faz três anos que não vejo meu filho Juca Sinto muita falta dele É, é verdade, Rosalina Vou escrever para que volte de Paris no próximo navio As, me... As meninas vão adorar a notícia Ele já estudou muito por lá o nosso Juca precisa é aprender como administrar nossas terras. Já passam das sete horas. Peçam a bênção ao seu tio avô. Sua bênção, meu tio. Sua bênção, meu pai. Deus abençoe vocês, meninas. Sua bênção, meu paizinho. Deus te faça santinha. Deus te abençoe, Violante. Já passamos dos cinco milhões de sacas de café por ano. Damos café ao mundo. Um quarto da produção nacional vem das fazendas de São Paulo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Doce para ricos, amargo para pobres. Durante anos, o café e a exploração dos trabalhadores alimentam o poder econômico e político da elite. Pessoas ricas que querem ser modernas e civilizadas, mas que mantêm vivo o passado colonial. No próximo episódio, você vai conhecer a vida na capital do Império.